Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam se protegendo e que agora estejam preparados para o reinício das nossas aulas. Preparamos este vídeo para oferecer 5 dicas a vocês, alunos, para que possam retomar as aulas agora de modo virtual com bastante tranquilidade. Vamos às dicas? A nossa dica número 1 um é que vocês, alguns minutinhos antes do horário das aulas que vocês já tinham na faculdade, acessem o ambiente virtual do Teams e se preparem para quando o professor der início à reunião ou aula virtual. A dica número 2 é que vocês sempre verifiquem se a câmera e o microfone estão ou não ligados, para evitar alguns constrangimentos como esses que ocorreram recentemente nas lives dos artistas. Tentem sempre desativar o microfone quando não quiserem ser ouvidos, quando estiverem dividindo o espaço com alguém ou algum familiar que esteja na residência junto com vocês. A dica número 3 é que vocês verifiquem sempre se a aula porventura foi gravada para que vocês possam acessá-la caso não tenham conseguido assisti-la em tempo real. Essa foi uma sugestão do Centro Paula Souza e talvez seja adotada por muitos professores. A nossa dica número 4 é que você tente estabelecer na medida do possível uma rotina de estudos dentro da sua casa para dividir o tempo entre as aulas que recomeçarão no dia 4 de maio e a rotina de estudos para execução das tarefas que sejam solicitadas pelos professores. E a última dica de número 5 é que vocês ajudem uns aos outros nesse momento tão atribulado principalmente aqueles colegas que tenham mais dificuldade de lidar com a ferramenta. E usem ao máximo os grupos que vocês já têm para poder discutir e trocar ideias. Vamos todos torcer para que tudo dê certo e certamente dará. E no dia 4 de maio nos encontraremos novamente. Um grande abraço a todos e até lá!